Estúdio com tecnologia de ponta para garantir o melhor conteúdo para você. Quer saber mais? Visite o canal da Genial e descubra um novo jeito de investir. Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa live para repercutir a decisão do Copom. O Comitê de Política Monetária divulgou agora há pouco aumento de meio ponto percentual na taxa Selic, que foi para 13,75% ao ano. era o era o esperado pelo mercado, era isso mesmo. No comunicado que vai junto, o comitê, a gente pode mudar para essa câmera aqui, Guim, mas que eu vou dizer aqui que o comitê comunicou que essa decisão reflete a incerteza ao redor de seus cenários e um balanço de riscos com variância ainda maior do que a usual para a inflação prospectiva. E sobre os próximos passos, o Copom disse que vai avaliar a necessidade de um ajuste residual de menor magnitude em sua próxima reunião a ser realizadas nos dias 20 e 21 de setembro. Agora a gente volta para essa câmera que eu vou apresentar aqui comigo Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise. Eu gostei bastante da decisão do cupom, tá? A situação do cupom não é fácil e eu gostei. tá? Como você acabou de falar, ele vai avaliar na necessidade, né? É o que você falou, ele vai ficar data dependente, né? Ele é. vai depender dos dados, dos próximos Olha a dados. a sutileza das frases do BC. Antes, ele não falava avaliar, ele falava antever. Uhum. Tá? São essas pequenas sutilezas que fazem a diferença. E eu acho que outro evento mais importante é que ele prolongou o prazo de convergência para o primeiro trimestre de 2024. O que é que esse, ah. efetivamente... É melhor chamar o Zé, Vamos né? chamar o Zé, daqui a pouquinho é... você Desculpa, entra aí Zé. nos detalhes é e vai explicar para a é... gente tudo. É ansiedade, tudo. o nome disso é ansiedade, minha mulher fala isso. Daqui a pouquinho o, o, o Motinho então explica nos detalhes para a gente o que tinha no comunicado. Eu vou apresentar então José Márcio Camargo, nosso economista-chefe que está lá no Rio de Janeiro. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise bota Mota. Prazer estar aqui para falar um pouquinho mais uma vez sobre a decisão do Copom, Vou deixar o Mota continuar aí para fazer a análise dele. Acho que estava bem interessante. Vamos lá, Mota. Melhor não, frente. Zé. É? Melhor não. Você tem não, certeza que está falando? Tenho, tenho. Vamos lá, vai. Toca Pessoal, vocês De mexeram no som, está tudo certinho? Está tá tudo certo, Desculpa, senhor. Bom, é, como a Denise falou, é, no, outro, é, no último cupom... Não é no último, nos últimos, cup, nos últimos cupons, ele, o BC sempre antevia uma alta de juros. Tá? Mesma magnitude, menor, etc. Agora ele vai avaliar a necessidade de aumentar os juros. Outro ponto para mim que foi crucial, acho que foram os dois principais pontos dessa, desse comunicado, é que ampliou o horizonte de convergência até o primeiro trimestre de 2024. Qual é a mensagem que o Banco Central passa nessa situação? Nessa é, poxa, é, eu botar a meta de 2000, eu botar a inflação de 2023 na meta, eu vou ter que causar uma recessão muito grande, tá? para a demanda cair muito e a inflação despencar. Afinal de contas, a inflação não cai por gravidade, ela cai por função reação de política monetária. Então, quando ele amplia o horizonte, o que ele está falando? A minha luta para 2023 é não estourar o teto. E como tem muito, e, e, e não é só o BC, como várias pessoas no mercado, e eu faço parte disso, tem muito juro acumulado para bater na nossa atividade econômica. Sempre lembrando, política monetária no Brasil é um horizonte de 12 meses. O que a gente está vendo de atividade econômica hoje é equivalente a um juros, eu não lembro, 12 meses atrás, era 6, 7, não 13. Tá? Então, ou seja ainda tem muita coisa para bater na atividade, não vai ser suficiente para jogar a inflação na meta para 2023, mas vai acumulando e vamos olhar que até 2024, que provavelmente em 2024, se tudo seguir normal, tem grande chance da inflação ficar até abaixo ou no centro da meta. Essa é a minha primeira impressão que eu tive, mas é melhor agora chamar o Zé, né? Então, Mati, esse, esse ano de 2022 vai ser o segundo ano de estouro na meta eu e 2023... Sim, já sim, já não que... esse é o segundo. Então, o te... ano que vem vai ser o terceiro, ah, então, não, seguido. É, não, te... uma coisa é estourar o teto da meta, hum. que são aquele... A diferença do centro mais os... Eu agora estou em dúvida se é 175, 150 pontos, eu acho, do da meta. Fiquei na dúvida, acho que é 150, se o Zé puder me é, ajudar. A meta esse ano é 3,5 e... 3,25 ano que vem. E 3,25 ano que vem, exatamente. Mais 150 daria 4,75. É, tá. Tá? Então, para o BC não estourar a meta, a inflação tem que estar abaixo de 4,75. 2022 já estourou, 2021 então, já estourou. Vem, você acha que vai estourar também? Tomara não? que não. Né? Tomara que não. <risos> <risos> então, vamos ver você que, que o Zé tanta acha. tanta coisa, mas vamos chamar o Zé. Zé, qual que é a sua impressão, então? Desculpe. Eu também gostei bastante da decisão e gostei também do comunicado. Certo, na verdade, o comunicado mostra que, que, primeiro, que eles estão preocupados com o cenário internacional, que o cenário externo continua bastante adverso e volátil, como eles dizem, com é, revisões negativas, tanto de PIB quanto de inflação, o que gera muita volatilidade nos preços dos ativos. Então, eles chamaram a atenção para essa questão do cenário internacional, que eu acho que é super importante, que, ao mesmo tempo chamaram também bastante atenção para a questão fiscal aqui dentro, né? quer dizer a permanência do, da, dos incentivos fiscais que que tal que foram implementados aí nesse ano é, em 2023 é, é é um dos riscos negativos para a taxa de inflação em 2023, tá certo que eles colocam e quer dizer, então eu acho que esse é um ponto importante E, finalmente quer dizer eu acho que a decisão de aumentar-se de 0,5 pontos de porcentagem e a forma elegante, eu diria, que eles tiveram de anunciar que, que, é, é, que eles gostariam de parar, mas só vão parar se for possível, ou seja, avaliarão um ajuste residual de menor magnitude na próxima reunião, ou seja, duas palavras importantes, avaliar e residual, não é, quer dizer, Avaliar significa que eles vão depender dos dados, depender da situação daqui até lá, daqui a 45 dias, e se os dados vierem é, de acordo com as expectativas, eles vão parar. Então, avaliar é um pouco isso. Se não vier de acordo com as expectativas, se vier pior que as expectativas, eles pretendem dar um ajuste residual tá certo? para é, é, é, manter, tentar de menor magnitude. Então, acho que esse é um pouco o cenário que estava aí para uma boa parte dos analistas, para uma boa parte dos investidores e que o, o Banco Central simplesmente validou. Quer dizer, por outro lado, quer dizer, o Banco Central continua com um discurso bastante, eu diria, bastante duro, né? quer dizer, porque, por exemplo, diante de, nós, de, das, de nossas projeções e do risco de desancoragem das expectativas, é, nos prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário continue avançando significativamente em território contracionista. Ou seja, o Banco Central continua buscando a meta e vai avançar significativamente em território contracionista, se assim for necessário. Só mais um comentário para nesse começo de conversa: nós não devemos esquecer que a próxima reunião do Copom é uma reunião na véspera da eleição presidencial 10 dias antes da eleição presidencial no dia 20 e 21 é, eu não me lembro de nenhum Banco Central que tenha é, é, é, aumentado a taxa de juros tão perto de uma reunião de uma re eleição presidencial na hora que ele promete que vai aumentar a taxa de juros, se for necessário, ele está dizendo, está anunciando que, olha aqui, ó, eu tenho realmente autonomia, não vou ser afetado por é, injunções políticas. Se for necessário, nós vamos sim aumentar a taxa de juros, ainda que seja nas vésperas das eleições. Você é, mas agora o Banco Central é independente, né? Será que isso. Não, mas ele está mostrando que é. É a primeira vez que isso acontece, esse é o ponto importante, quer dizer, de verdade, não é só no papel, tá certo? Eu acho que ele está reforçando, eu acho que a, a, é, é, essa frase, a avaliação é, avaliará o ajuste, um ajuste residual de menor magnitude na próxima reunião, dado que a próxima reunião é às vésperas da eleição presidencial, ele está simplesmente dizendo o seguinte, olha aqui, ó. Essa autonomia é para valer, foi um ganho institucional importante do Banco Central, um ganho institucional importante para o país. Sim, não, eu entendi, mas agora é, você falou que nunca viu um Banco Central aumentar juros tão na véspera. Agora, no Brasil. No, no Brasil, Brasil, sim. Agora ele é independente, mas na sua opinião, ele tem coragem lá de fazer isso, já que tem esse título de independente mesmo, ou vai continuar à sombra ou temendo reações de... Numa, numa véspera de eleição de fazer um aumento de juros. Ah, eu acho que se ele não tivesse é, a, a convicção de que ele é realmente independente, de que ele pode aumentar juros, se for necessário, ele não colocaria essa frase nesse comunicado. Quer dizer, quando ele coloca essa frase nesse comunicado, ele está se comprometendo, não? Né? Se for necessário, eu vou aumentar juros. Daqui a 45 dias, a inflação estiver tiver os dados estiverem tiver, ruins, tiver tido algum problema e ele não aumentar juros, é, vai ser muito desmoralizante. Ele não teria nenhuma razão para é, se arriscar desta forma, tá certo? não seria razoável. Esse aqui é o ponto importante, quer dizer, se ele colocou a frase é porque ele acha que realmente ele tem independência para fazer e se for necessário, ele vai fazer. Motinha, e a gente vai até, até a próxima reunião, a gente vai ter a divulgação, com certeza, de uma deflação, que é de julho. É, Julho e agosto. Julho, a de agosto. Julho e agosto. Julho e agosto. Agosto. agosto. Não, mas você não tem certeza, né, Zé? Se vai vir deflação em agosto. Com certeza em julho não. e agosto provavelmente é, também, mas, né? É, mas que naí, não é um grande tema, porque até mesmo ele... Ele uma das justificativas é. para ele ter... Melhor você falar, Zé, desculpa. Quer falar, Zé? É, é, é mais apropriado não, não. que ele fala mais objetivamente. <risos> então fala, Roberto. Fala, fala, fala, fala. Não, não, é porque, pelo meu entendimento, Zé, e me corrija se eu estiver errado, é, ele usou, inclusive, ele, um dos racionais que ele usou para alongar esse prazo para o primeiro trimestre de 2024 é para justamente mitigar essa questão da redução da inflação desse ano, por causa de isenções de impostos e etc., e também para mitigar a possível alta com a volta de alguns. com a volta parcial de alguns impostos tá o que eu quero o que eu queria chamar a atenção esse ponto do Zé eu não tinha percebido tá que era véspera de eleição é para mim esse Banco Central é um Banco Central é, de alta excelência tá são pessoas com renomes internacionais são pessoas seríssimas que que o Zé falou eles estão totalmente na minha opinião eles se consideram 100 independentes, independente tá é tipo o Paulo Guedes ligar ou o Bolsonaro ligar, não atende. É... Brincar, exagerei, tá, senhores? Exagerei, pelo amor de Deus. Me entendam, vocês sabem que eu gosto disso, até me ajuda a acordar. Então, é, é, acho que essa é a linha. Mas, ao mesmo tempo, uma das características que esse Banco Central já vem nos passando há muito tempo é que ele é louco para parar. O juro real que ele já está contratado no Brasil é de uma magnitude é muito alto, vai causar uma desaceleração, infelizmente, vai causar uma desaceleração no crescimento econômico brasileiro muito forte e vai, infelizmente, vai dar uma enfraquecida no mercado de trabalho brasileiro, já que ele tem que focar na inflação de serviços, tá? Mas de novo, é, é muito difícil saber se ele vai conseguir parar. Ele quer parar, na minha opinião, tem disso para parar. É, friamente, será que já não tinha que ter parado? Mas vamos imaginar, Denise, já que a gente gosta de ser advogado do diabo, a gente, como o Zé acabou de falar, veste de eleição, e os agentes econômicos, não é só o mercado, não, os empresários, os agentes econômicos, não estiverem gostando muito do nível da discussão entre os candidatos. Tá? Discutindo sobre lado fiscal, que coisa de fiscal, o negócio é gastar mesmo, é, é, o Brasil é um país muito pobre. É, imagine se o discurso foi esse e o dólar tiver seis e meio. Eu estou só eu tô extrapolando, em nenhum momento eu estou falando que o discurso vai ser esse, em nenhum momento eu dizendo que o dólar vai bater 6,5, eu só estremei. Eu acho que o Banco Central agora é, se condicionar a parar a 3,75, ele tem racional, ele tem motivo, tá? que é esse acúmulo de política monetária ainda que vai bater na atividade, mas imagine se o câmbio andar. O câmbio andar, essa previsão de inflação de R$ 4,60, se fala na memória, que ele colocou com o câmbio a 5,30, já era. O horizonte 2024 já vai ficar comprometido. Então, eu achei ele de extrema... É... Eu acho que ele foi certeiro. Tipo, Pô, tomara que no Brasil não entre nessa discussão na véspera das eleições acaloradas e o câmbio desancora e ande, porque o brasileiro, eu, você, todo mundo vai assim, se poxa, esse país está caminhando por um, lugar de, por um caminho estranho, tem a Argentina aqui do meu lado e mostra o que o populismo é capaz de fazer, deixa eu comprar dólar e tirar o dinheiro do país. Então, por isso que eu acho que ele tem tá deixado a porta aberta para mais 25, saudável, mas o fato é ele não quer. E, sinceramente, ter, se não tirando esses cenários mais extremos, ele não precisa, que tem muito juro real. Poxa, estamos falando de inflação de 5 para o ano que vem? Eu vi uma pessoa, acho muito difícil, assim vamos botar 5,5 com juros de 13,5, de 3,75. É muito juro real, senhores. É, Nenhum país do mundo paga isso. Tá? Não, é, é muita dureza. Eu vi algumas pessoas comentando, poxa, eu queria ser empreendedor no Brasil, mas com esse juro não dá. É, eu sempre fui assalariado, eu nunca fui empreendedor. Eu fico imaginando como é que é empreender com um juro real desse. Ah, mas eu já estou entrando no aspecto viagem, é melhor devolver para vocês direitos. Uma coisa importante que você chamou a atenção, que eu acho que vale a pena é, reforçar, é essa questão de ter estendido pro horizonte relevante o horizonte relevante para o segundo, quer dizer, o. Um, um trimestre à frente, até né, para o segundo trimestre de 2024. Porque o que vai acontecer, na verdade, é que essas medidas fiscais que foram tomadas agora, a redução de impostos, tá etc., uma parte dessa redução de impostos vai, vai voltar no primeiro trimestre do ano que vem. Uma parte dos impostos que foram reduzidos, IPI, tá certo, que foi reduzido agora, tá certo, PIS, COFINS, vai voltar é, no começo do ano que vem. Isso significa que você vai ter um choque inflacionário no começo do ano que vem. Esse choque inflacionário vai afetar a taxa de inflação anual até o primeiro trimestre do ano, do ano seguinte, 2024. Então, na hora que você passa... É, o horizonte para o segundo trimestre, tá certo? Você diminui esse efeito aí desse choque de impostos tanto no começo quanto no fim do processo, tá certo? Eu acho que esse foi um, é um ponto interessante que eles resolveram lá, né? Então eu, eu acho que a decisão foi muito boa. Eu acho que dentro do que a gente esperava, na verdade. Eu só não tinha quer dizer, é, quer dizer eu acho que é, não, não vejo nenhum nenhum problema. É, eu acho que essa questão de é, prometer um ajuste adicional residual, se for necessário, na véspera da eleição, eu acho que é super positivo, que indica realmente que o Banco Central, pelo menos, está se sentindo autônomo. Né? Quer dizer, pode até não ser fazer, pode até dar um problema lá e acontecer um desastre, mas isso é outro problema. A gente está dizendo aqui o seguinte, este o Banco Central realmente acredita que é, a lei da autonomia vai sim, Vigorar. Eu acho que esse é um ponto super importante dá muita credibilidade ao Banco Central e à política monetária. Agora, Zé, e essa desaceleração que pode vir agora? Por exemplo, que você, a gente tem falado nos nossos encontros aqui da recuperação do mercado de trabalho, né? da queda do desemprego. Você acha que isso pode ser revertido com esse juro mais alto? Nesse momento, eu acho que não. Eu acho que tem dois pontos importantes aí, nesse momento. Eu acho que a reversão, eu acho que... Bom, tem dois pontos importantes, Enes. A primeira coisa importante é que, sazonalmente, o segundo semestre é mais positivo para o mercado de trabalho do que o primeiro semestre. A surpresa esse ano foi o fato de que a taxa de desemprego caiu de forma significativa no primeiro semestre do ano, principalmente no primeiro trimestre. Normalmente a sazonalidade é que no primeiro trimestre a taxa de desemprego em geral tende a aumentar porque você tá demitindo os trabalhadores que foram contratados temporariamente no final do ano anterior, o tipo Natal, Ano Novo e etc, certo? Então, você tem um aumento da taxa de desemprego em geral no primeiro trimestre, no segundo trimestre ou ela continua aumentando um pouquinho ou ela para. Esse ano Tá certo? Não aconteceu isso. Esse ano, mesmo na sazonalidade negativa, a taxa de desemprego continuou a cair. O segundo trimestre, semestre, em geral, é mais positivo. Então, a gente deve esperar. E é mais positivo pelas razões opostas. Né? Quer dizer, porque é o, é o trimestre em que você produz para o, para o Natal, é o trimestre que você contrata para aumentar as vendas do Natal, tá certo? Então, você tem aí é, estímulos naturais que acontecem todos os anos. Então, esse é o um primeiro ponto. Segundo ponto importante é que nós vamos ver uma transfer, um aumento de renda real das famílias, principalmente das famílias mais pobres, muito importante aí por causa da redução do ICMS e por causa da, do, do, do, auxílio, do aumento do auxílio emergencial. Certo? Você tem uma transferência de renda aí para os grupos de renda mais mais baixos, para, para os mais pobres, extremamente importante. Afinal de contas é eletricidade. É, é, telecomunicações e, e gasolina são é, itens que, que consomem uma parte importante da renda das famílias mais pobres. Muito maior, a, a, a, a porcentagem é muito maior do que das rendas das famílias mais ricas. Quanto mais pobre a família, maior é a participação desses itens na cesta, na, na cesta de consumo. Tá certo? Consequentemente, com a queda do preço desses bens, quer dizer, a gasolina já caiu 5,1%, tá certo? A eletricidade já caiu 4,6%. Vai cair mais, tá certo? isso significa um ganho de renda real importante para essas famílias mais pobres. Consequentemente, um aumento de demanda de outros bens e serviços e um incentivo ao crescimento da economia. Esse é o incentivo fiscal, quer dizer, o que o banco central não explicita dessa forma. Forma, mas o Banco Central está falando isso no comunicado. Né? Quer dizer, diz no comunicado que realmente quer dizer, as medidas fiscais podem gerar um quer dizer, podem gerar um crescimento da, da, da demanda que pode que é um fator de risco negativo para a taxa de inflação. Então, quer dizer, eu acho que do ponto de vista do mercado de trabalho, o que a gente deve esperar é uma queda na taxa de desemprego. Aliás, nosso cenário é que o ano vai fechar com a taxa de desemprego de 8,8% da força de trabalho. Então, quer dizer, vai ser a menor taxa de desemprego desde 2014. Agora, motinha não sei se, é, se o Banco Central já, já antevê essas coisas, já pensa nisso, ou se ainda está muito... No... No, no campo aí das ideias, mas os candidatos a presidente estão sendo pressionados a manter o auxílio em 600 reais quando tomarem posse no ano que vem. Isso é mais pressão e é mais é, é, inflação, talvez, e, e isso é o um risco fiscal maior. Será que o Banco Central já se preocupa com isso ou isso é muito ainda no terreno das ideias? Ele explicitou isso, Nata. É? Nata, no comunicado, ele explicitou desafio fiscal. E tem que explicitar mesmo, é, tem que dar um recado para a classe política, né? porque... Se, se já com recado eles já gostam de gastar, imagina ser recado. <risos> é, o, a questão eu acho que é dada, é eu acho muito difícil. Qualquer candidato que ganhar, retirar ou diminuir, oh, agora volta para 400. Acho que é característica do Brasil, é, é provisório que vira permanente. Tá? O, o ponto é, é, é, tanta, é, é, tanta, é tanta coisa ainda para acontecer, tanta dificuldade de antever, que eu acho que o Banco Central fez certo. E também a gente aqui na, nessa live tentar antever um o que, que vai acontecer, eu acho que é meio difícil. Eu acho que na verdade é, segue o jogo. É, o Banco Central para mim hoje, que hoje ele foi bastante astuto, ele não ele quer parar, quer. Ele já queria ter parado, já. A inflação não permitiu ele parar. E ele falou, ele, eu, vou, eu vou perseverar. Imagine, -se, tomara que não, mas como o Zé acabou de falar, o mercado de trabalho vai continuar apertado e vai aperter, apertar mais pela sazonalidade do segundo semestre. Isso significa uma inflação de serviços mais persistente. Já tem demanda por reajuste de salário. Tá? Então, é, isso é um, para o Banco Central é bom para o Brasil em termos de um país muito desigual, etc., mas não é uma coisa que vai ajudar na principal tarefa do Banco Central Brasileiro, que é reduzir a inflação. Mas, voltando, tem muita coisa contratada, tem muita coisa para bater na atividade. É, ele podia falar o seguinte, ó, parei agora, parei, porque tem muito efeito acumulado, e agora vamos acompanhar. Se o dólar subir, porque o risco fiscal piorou, a gente volta a subir. É, para ser sincero, ainda bem que ele não fez isso. Ele tem que ter grau de liberdade. Tá, tomara que, tô, acho que não tem uma pessoa que está nos assistindo que torça para o debate ser um debate não muito construtivo e o dólar está acima de seis. Acho que não tem ninguém que torce isso. O mesmo cara que está mega comprado em dólar aqui no Brasil, zero, vendido em Brasil, é, ele pode estar tá torcendo pelo investimento, mas provavelmente ele vai querer se mudar de país. <risos> é, deixa eu ganhar dinheiro, mas quero morar em Portugal, quero morar em Miami, não quero morar na violência de São Paulo, na violência do Rio ou do interior do Brasil. Tá? Então, acho que tem esse lado mas eu estou muito viajando né não, não tá nada tá ótimo ele, <risos> vai lá, na verdade o é. bota na verdade o bota é, na no comunicado ele diz explicitamente é? que que um, um dos um, um dos aspectos negativos do balanço de risco é ele fiscal? diz explicitamente que é incerteza sobre o arcabouço fiscal que é exatamente isso né dizer, se vai ou não permanecer por exemplo o auxílio emergencial de R$ reais Desculpa, Auxílio Brasil de 600 reais depois do ano que vem. Agora, vou, vou, tem duas coisas que eu acho que vale a pena comentar aqui agora. A primeira coisa importante é o seguinte, para manter o Auxílio Brasil em 600 reais, você precisa de 60 bilhões de reais, entre 50 e 60 bilhões de reais, tá certo? É, mesmo com toda a fragilidade do teto, o teto existe. O teto existe isso vai ter que passar pelo Congresso e além do teto como é, isso é uma, um, um gasto definitivo você tem que explicitar a compensação onde é que tá o aumento de receita ou a redução de gastos pela lei de responsabilidade fiscal ou um aumento de receita ou a redução de gastos para manter esse auxílio Brasil em 600 reais ou seja, Vai acontecer? Provavelmente vai acontecer. Agora, vai ter que fazer um exercício aí de negociação complicado, difícil, vai ter que aprovar de alguma forma no Congresso, vai ter que arranjar o, o, alguma compensação, tá certo? Isso, quer dizer, é, é, é o que está na lei. Se a gente pode, quer dizer, no Brasil tem essa coisa: você vai fragilizando as instituições, mas elas estão lá, tá certo? E na hora que tem que usar, acaba, acaba acontecendo. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que vai ser uma discussão importante no ano que vem essa questão do teto que, e essa questão é do auxílio Brasil, mas é, quer dizer, eu acho que ainda está longe de saber exatamente o que, que que essa como é que essa coisa vai caminhar. A segunda coisa que eu acho importante que, que eu acho que vale a pena comentar é essa questão da taxa de inflação de serviços, tá certo? É, eu acho que, a, que Alguns sintomas importantes. A primeira coisa importante é o seguinte, a porcentagem de, é, de negociações coletivas que estão tá conseguindo reajustes de salário iguais ou maiores que a inflação continua muito baixa, alguma coisa em torno de 30%. Só 30% das negociações coletivas dos, dos trabalhadores estão conseguindo reajuste de salário nas negociações iguais ou maiores do que a inflação passada. Tá certo? Então acho que esse é um ponto, é um sinal de que o poder de pagamento dos trabalhadores ainda continua relativamente baixo. Tá certo? Segunda coisa importante é que realmente na margem o, a, a, o, o salário está começando a aumentar, mas começando é um aumento do salário nominal da ordem, por exemplo, só para dar um exemplo, que eu estou com ele na cabeça aqui: os salários nominais cresceram nos últimos 12 meses 6,2%, quando a inflação foi de 12%, certo? Ou seja, teve uma queda substancial do salário real ao longo desses últimos 12 meses. É verdade que essa queda já foi maior, porque na margem os salários estão crescendo, está certo? Em termos reais. Mas estão crescendo, não a uma taxa muito baixa, muito pequena ainda. Então é, é difícil acreditar, dado esse, esses sinais, é difícil acreditar que essa a, a, aumento, que essa aceleração da inflação de serviços esteja relacionada a pressões vindas do mercado de trabalho, tá certo? Pelo menos para mim é difícil acreditar. Eu acho, a minha avaliação. A minha é, avaliação, quer dizer, é que muito provavelmente esses aumentos da, da, da, da, da, da inflação de serviços estão muito mais ligados a uma recomposição de margem de lucro dessas empresas, destes setores, devido ao fato que durante um ano e meio essas empresas simplesmente ficaram fechadas, não conseguiram reajustar preço nenhum, tá certo? todas pararam porque ninguém podia sair de casa, tá certo? agora que está voltando, que é nos últimos seis meses que começou a voltar forte, o segundo trimestre do ano passado começou a, aumentar, a voltar forte, e agora é que está realmente é, gerando quer dizer, condições de recompor margens de lucro para repassar para preços os aumentos de custos que tiveram ao longo desse período, que não foram poucos. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer, e isso eu acho que deve estar na cabeça do, do, da diretoria do Banco Central: é se esse processo é efetivamente só uma recomposição de margem, e depois a, tra, a trajetória dos aumentos de preço passa mais, a ficar mais próximo da normalidade, ou se realmente existe um excesso de demanda que está gerando um reajuste real de preços acima do que acontecia antes da pandemia. Acho que a gente tem que esperar para ver, porque não temos dados suficientes para fazer essa conta. Mas acho que essa questão da recomposição de margem é super importante. Matinho, o pessoal aqui no chat já está perguntando se... Aqui, achei. Rafael pergunta, Mota, isso está precificado em alguns ativos ou pode ainda ocorrer uma correção? É... Eu acho que no mercado de renda fixa, a gente deu um belo rali nas últimas duas semanas, a gente, inclusive a gente via chamando a atenção aqui na, nas nossas lives que o mercado de renda fixa, o pré-fixado, estava bem fora de, de preço, fora, da, tinha muita coisa para corrigir. É, eu acho que tem espaço para corrigir ainda, tá? Porque acho que a mensagem que fica é mais doves, tá? Ele não se comprometeu, ele antevê, ele, pro, ele mudou para avaliar, ampliou pra, o horizonte para 2024, é, eu acho que o mercado pode melhorar um pouco, sim, principalmente a parte mais longa, que ajudaria os setores que são sensíveis aos juros. tá Mas não, vamos, ser, vamos ser muito sinceros, o mercado fechou hoje, sinalizando, Selic final de ciclo 14, que teoricamente acho que tá, ficou um pouco claro que cada vez está mais perto do final de ciclo. Essa é a principal mensagem, mas eu acho que é, o meu medo é... é é, sobe no boato, tipo, ah, vai ser tranquilo e cai no fato. Aí é difícil falar, tá? Mas a princípio, a, abrindo um pouco o horizonte, eu acredito que pode ajudar sim. Mas vamos lembrar que o mundo está dando um, ali, um rally nos ativos de risco. É surpreendente, o mês de julho, Nasdaq subiu 12, S&P subiu 9, hoje as bolsas simplesmente voaram, o um, um mercado num ritmo, num perfil caixinhos dourados, é só alegria mas sexta-feira temperou, tá? Então tem muita coisa para acontecer. Sempre lembrando, eu acho que 80% da formação dos preços ativos de brasileiros são muito mais é, vindos de fora do que de dentro, tá? Obviamente, com a proximidade da eleição, essa, não é, talvez não fique 80%, fique 60%, 40% lá fora, 50%, 50%. Mas é isso. Para um motivo assim, a, a, o que eu acho super legal da parte de vocês, e para mim também é uma aula, é... eu não consigo ter essa, essa visão que o Zé tem, tipo assim, ele pensa diferente, ele pensa fora da caixa, eu ainda tenho aquele meu modus operante, economia apertada, mercado de trabalho apertado, segundo semestre aperta mais ainda, é... o poder de pedir reajuste é maior, o Zé trabalhou de forma intensa na reforma trabalhista, ele conhece muita coisa, e ele veio com outra abordagem que eu ainda não entrar, não está dentro do meu DNA, e para mim isso é uma aula. E eu falei muito para falar que tantas pessoas assistindo e 210 likes, né? Isso, vamos deixar o joinha. Deixa <risos> é, o joinha. Mas tem muita aí coisa vale para acontecer. Acho que tem muita coisa para acontecer. O Zé, e o que, que você acha que vai acontecer? Vai vir mais aumento de juros por aí? Eu acho que não. Eu acho que eu tô, Quer dizer, eu, eu, eu acho que a variável fundamental é o setor serviço nesse momento. Porque o que acontece é o seguinte, que a gente já está tendo uma tendência à queda das, dos preços de commodities que já está durando mais de um mês. Tá certo preço, Você vê que o preço de petróleo já está abaixo de 100 dólares o barril. Não estou falando que vai continuar lá, mas chegou a bater 140 dólares o barril, já está em 90, tá certo? em torno de 90, 95. É, preço de minério de ferro despencou. Tá certo Preço de alimentos caiu bastante substancialmente, então isso vai se repetir na taxa de inflação aqui dentro. Hoje saiu o índice de preço de commodities do Banco Central, teve uma queda no índice de preço de menos 2,43% no mês de julho em relação a junho, isso vai afetar negativamente a taxa de inflação, ou seja, vai fazer com que a taxa de inflação diminua. Certo? estruturalmente, independentemente das reduções de imposto, da alíquota de ICMS, etc. Tem que separar uma coisa da outra o que interessa do ponto de vista da política monetária, é uma redução que não tem nada a ver com essa redução de impostos. Então, eu acho que é, existem alguns sintomas de que a taxa de inflação está começando a entrar numa, numa estabilização e numa trajetória de queda, e o que permitiria ao Banco Central não ter que aumentar mais a Selic em 0,25% de porcentagem, como ele anunciou se for necessário. Então, a minha avaliação é que o mais provável, se não tiver mais nenhum choque, choque lá fora, se não tiver mais nenhum outro choque aqui dentro. É verdade que a gente tem aí, a inflação, a, a, a, as eleições estão se aproximando, quer dizer, em geral, quando você tem eleição, você tem mais volatilidade, você pode ter desvalorização cambial, esse é um problema complicado, se realmente, pois como diz o, o, o, o Mota, se tiver um, seu dólar, o dólar for A7, tá certo? vai ter pressão inflacionária, o Banco Central vai ter é, que, é, de, que reagir com aumento de juros, mas não é esse o meu cenário o cenário é um real mais ou menos estável, talvez até com uma pequena valorização, é, mas, quer, quer dizer e uma queda, uma tendência de uma pequena tendência de queda nos preços de commodities e uma economia já mais é uma taxa de juros mais alta que faz com que a economia desacelere um pouco ao longo do tempo você, Mota? Não, só corrigir um pouco, Zé, porque imagina alguém que entrou agora na live e assim, o Mota falou que o dólar vai a 7. Calma, ah. <risos> calma se a discussão estiver muito ruim. Eu não acho, não é, só quis botar uma hipótese se, infelizmente, a discussão claro, entre claro, os dois claro. candidatos estiverem... Eu acho que o ponto que o Zé chamou a atenção agora é um ponto que a gente vem falando nas na, na nossas lives diariamente. Tá? O mundo está nos mostrando que a inflação cheia ela tende a ceder. O Zé elencou quatro coisas: commodities. É, o preço do frete já está abaixo da pré-pandemia, o frete, a logística voltou a estar tá barata. A inflação cheia no mundo vai cair e vai ajudar muito o Brasil. O Brasil ele vai, ele sofreu com essa inflação externa que não tinha o que fazer. O que, que o Brasil pode fazer o petróleo cair? Os Estados Unidos fez. Foi surreal o dado hoje de consumo de gasolina. É, o americano está consumindo gasolina no mesmo nível que fevereiro, pleno inverno. Era para estar tá no auge do consumo de gasolina. É, é, mostra que a lei da oferta e demanda, é, a lei de preços, funciona. O americano não consumiu. Então, é os Estados Unidos que estão tá derrubando o preço do petróleo. É a demanda dos países ricos que estão tá derrubando os preços das commodities. E contra isso, o nosso BC não tem o que fazer, mas agora, como ele saiu na frente, ele vai ter a benesse de ser o primeiro Banco Central do mundo a começar a cortar ou não precisar subir mais, tá? Acho que esse é, é o ponto. É, eu queria reforçar essa tese do Zé. Tem muita inflação cheia para ceder, mas o core no mundo, na minha opinião, vai subir, tá? O core, que é serviços, é, eu acho, eu tenho a visão ainda... Não estou tô, não tô conseguindo ainda é, pensar fora da, da casinha, mas eu acho que o core no mundo ainda vai estar bastante apertado. Zé, faltou a gente falar alguma coisa? Acho que não, né? acho que a gente falou mais ou menos é, tudo que. Me pareceu relevante aqui, tá certo? Acho que a gente chamou atenção para o cenário externo, a gente falou sobre essa questão é dos riscos, do balanço de riscos, que é importante, né? Quer dizer, quem tem certeza em relação a cabo fiscal, acho que é super fundamental, é, e essa questão da, da acelera, desaceleração da atividade. Então, quer dizer, eu acho que esses são os pontos mais importantes aí, quer dizer, eu acho que foi uma decisão bastante positiva, bastante boa, muito é, basicamente no esperado, quer dizer, essa questão de avaliar a, um ajuste residual de menor magnitude, eu acho que foi uma forma extremamente elegante de colocar a ideia de que, se for necessário, aumentaremos mais uma vez, tá certo? Então, acho que foi bastante bom. É isso aí. Matinha. Perfeito. É De novo, acho que as duas os dois eventos desse, desse comunicado foi o alongamento até o segundo trimestre de 2024, é uma surpresa do tá é uma surpresa que... Isso é, é, tem a ver com credibilidade do Banco Central, não é só falar, tem que vai ter que executar um plano para fazer isso. E essa coisa, de vez de ele antever o aumento, ah, vou antever um aumento de menor magnitude, ou seja, estou contratando 14, vou avaliar. São coisas sutis, mas fazem a diferença nesse mundo onde quando o Banco Central se comunica, a vírgula... A hora que ele coloca a vírgula, as pessoas analisam. Tá? Então, achei que foi bastante acertada a decisão do nosso Banco Central brasileiro. Só para acrescentar mais uma última coisa que eu já falei, mas vale a pena reforçar, eu acho que o comunicado sugere, indica que realmente a autonomia do Banco Central é para valer. Acho que esse é um bom ponto. Então, vamos ver próxima reunião, o que, é que nos espera. Eu queria muito agradecer a sua presença, Zé Motinha, José Márcio Camargo, nosso economista-chefe, Roberto Motinha, Roberto Mota, que é a estrategista macro aqui da casa. Muitíssimo obrigada a você. Compartilhe com seus amigos que estão tentando entender o Brasil. Se inscreva no canal e clique no sininho. E não esqueça de dar like. E espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Morning Call da Genial Investimentos. Eu e meu querido Heitor Bortolucci. Isso aí, gente. Obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau. É,